Estranhas criaturas atacam o um homem em Chernobyl, jovem sem querer bate de frente com o um maníaco do quarto que logo inicia uma perseguição fatal, menino fantasma aterroriza uma família e o desfecho dessa história vai te fazer chorar, ovni filmado no Reino Unido intriga moradores, jovens invocam os espíritos e o pior acontece durante o ritual, mas antes já vai deixando o like para dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma, e se não for inscrito, e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular Prepara o coração, apaga as luzes e coloca o fone porque hoje tem relatos paranormais Meu esposo havia saído para uma viagem a trabalho e eu estava sozinha com minha bebê em casa à noite, eu estava no banheiro com a porta fechada e algo ou alguém começou a bater na porta desesperadamente e a girar a maçaneta para tentar abrir. Por um instante, esqueci que estava sozinha e até pensei ser meu esposo, então abri a porta. Assim que abri, uma coisa bizarra aconteceu. Eu não vi nada, mas algo me empurrou tão forte que caí no chão do banheiro e a porta simplesmente bateu. Eu saí correndo dali, fui pegar minha filhinha no berço e corri para a casa da minha mãe. Só voltei para minha casa quando meu marido retornou de viagem e chamamos um padre para abençoar o local. Nunca mais nada aconteceu, mas a partir dali... Passei a acreditar no sobrenatural e no mal. Vícios bizarros de pessoas que se eu não te contasse você jamais saberia. Recentemente saiu uma matéria de uma mulher chamada Shannon. Ela tem apenas 20 anos de idade e é viciada em beber gasolina. Ela chega a tomar 12 colheres de chá de gasolina por dia. Ou seja, mais de 19 litros de gasolina por ano. Outro vício bizarro é de uma mulher chamada Lisa. Ela é viciada em comer pelos do seu próprio gato. Cada vez que o gato solta pelo pela casa, ela pega e come. E quando o gato não solta pelos, ela escova ele até sair tufos de pelos para ela comer. Ou até mesmo lambe os pelos dele. Outro vício mais bizarro ainda é de uma mulher chamada Michelle. Michelle tem como vício em beber sangue humano ou sangue de animal. Ela tem esse vício há anos e já chegou a beber mais de mil litros de sangue desde quando começou. Normalmente ela bebe o sangue do seu amigo Johnny. No vídeo que se segue vemos uma pessoa filmando um homem no banco de uma praça. O que lhe chamou a atenção foi o fato dele estar rindo enlouquecidamente como alguém atingido pelo gás do riso. <risos> Quando ele notou que alguém havia se aproximado, ele fez algo estranho, colocou uma máscara bizarra em seu rosto e que o pedestre se deu conta de que estava cara a cara com o maníaco foragido da polícia mais perigoso e mais procurado do país. A partir daí, começou a se afastar, mas o maníaco veio atrás. Se ele tivesse entrado, já era. Ele não irá descansar enquanto não conseguir o que quer. de bola de fogo foi avistada no céu da Escócia, da Irlanda do Norte e do Norte da Inglaterra na noite de quarta-feira. O fenômeno ocorreu por volta das 10 horas da noite e testemunhado por centenas de pessoas que relataram o ocorrido nas redes de monitoramento de meteoros. Alguns observadores relataram ter ouvido um estrondo após a passagem da bola de fogo e as primeiras indicações apontam que pode ter ocorrido na região das ilhas Islay e o OVNI misterioso parecia uma nave Sayajin voando em direção à Terra. Muitos dizem ser uma nave espacial extraterrestre, outros que seria nada mais que um eixo espacial ou até mesmo um pequeno meteoro. que se segue, vemos duas lindas jovens asiáticas fazendo um vlog de amigas. Sem criatividade, decidiram brincar de invocar os espíritos, pois acreditavam que com isso, atrairiam mais seguidores. <risos> Foi quando a porta abriu sozinha. Bom, aparentemente não era ninguém, mas deixaram um pote branco na porta. Sim, está é cheio de ossos. Tocar naqueles ossos que o pior aconteceu. Ah, não entraram dentro dela e comeram sua alma. O professor arrumou uma nova esposa, após a sua anterior ter tido a cabeça arrancada por um monstro que saiu de dentro do guarda-roupas. Ele foi na rua comprar o café da manhã, enquanto sua esposa foi para a cozinha adiantar algumas coisas. Foi quando algo estranho se sucedeu. Menino de branco apareceu bem atrás dela. Stay with me. Empoderada, ela foi atrás e investigar. está ele no cantinho e parece precisar de ajuda movida de compaixão ela decidiu se aproximar daquela pobre e inocente alma Quando o marido abriu a porta, parece que nada havia acontecido lá dentro. para uma emboscada, com um estado de choque na mesma hora. Que Deus o receba de braços abertos lá na glória. O caso a seguir foi registrado em Chernobyl, Ucrânia. Um jovem havia se dirigido ao local com seu funcionário, a fim de gravar um mini documentário sobre o maior acidente nuclear da história. Oh, my god. trafegavam pela região, uma estranha criatura com cabeça de sereno surgiu bem diante de seus olhos. Cansado de correr, se assentou sobre um hidrante. Foi quando uma outra criatura bizarra da fundação SCP apareceu logo atrás dele. A todo momento o barulho infernal de sirene ecoava pelo ambiente, então ele decidiu deixar o local, mas antes ele registrou uma batalha entre as duas criaturas.